Já enchi. Papai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Papai A fralda é pesada Porque eu já enchi Não sei porquê Passa um tempinho Tô molhada Chicken. Não sei porquê Faço um tempinho